Você está ouvindo o audiolivro Tráfico: Doloroso Rescate Uma obra de Eurípides Kill pelo Espírito Dulce. Capítulo 5 Chuvas Ácidas Entre dúvidas e cismas, Clodenor passara os dias pensando na mulher do seu amigo de cela. Sabia que não eram éticos seus pensamentos. Sabia também que, segundo o código interno dos presidiários, se o demonstrasse, por mínima forma que fosse, seria sumariamente liquidado. Mas os sentimentos eram espontâneos, encontrando vazio o ninho do seu espírito, nele alojando-se. Conhecia a vida íntima da família de Joaquim. Seu amigo tinha vindo para a cadeia por ser extremamente impulsivo, agindo sempre sem pensar. Cometera homicídio. Invejava o colega de infortúnio quando, aos domingos, impaciente e feliz, aguardava a chegada da esposa e das filhas. Invejava muito mais quando acontecia a visita íntima. O companheiro voltava com a expressão desanuviada, demonstrando alguma felicidade. Ocultar seus sentimentos era questão de sobrevivência, mas foi inevitável que intimamente passasse a cobiçar a mulher do outro. Na solidão envolvente de uma cela carcerária, os pensamentos tomam forma e tendem a se tornar ideia fixa. Todos os pensamentos... Eis aí um campo no qual a psicologia deveria se debruçar com muito empenho. Curial seria que os órgãos de reeducação e reintegração social de criminosos atentassem para esse fenômeno, que molda indelevelmente seu comportamento. De posse do conhecimento das vertentes espirituais que agem sobre os reeducandos, sem maiores dificuldades poderiam induzi-los, quando ainda encarcerados, a reflexões positivas, elevadas, cristãs, que os levassem à plena recuperação. Plena porque agiria de dentro para fora, e não ao contrário. Resguardado pelos altos muros das cadeias, o sexo, normalmente, emerge como pensamento maior dos que ali estão. Não havendo vazão natural da fisiologia sexual, muitas das criaturas encarceradas, masculinas ou femininas, sem dificuldades, desvirtuam tão importante usina geradora de energias psíquicas, quando cambiadas com responsabilidade e principalmente com amor. Transformam essa abençoada usina em geratriz ensandecida, sepultando a moral e a consciência. Nesse triste cenário espiritual, compulsoriamente o homossexualismo é quase que inescapável escoadouro. Poucos não se deixam subjugar ao seu império. Clirenor era um deles. Atendia o vício do tóxico regularmente com suas posses e não com o dinheiro ganho em ocupações manuais que desempenhava e pelas quais era muito mal remunerado. De forma inexorável, doenças terríveis acompanham o desequilíbrio que uma sociedade justa teria por dever evitar, compreendendo que todos os reducandos são espíritos que se afastaram do bem. E afastar-se do bem, segundo Jesus, quem há que ainda não o fez? Assim, as já não pequenas infelicidades que polulam nos presídios, soma-se invencível o espectro das doenças provocadas pelas aberrações sexuais. Qual a solução? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus a tudo provê. Por isso, as necessidades sexuais podem e devem ser sublimadas quando impossibilitadas da heterossexualidade a par de responsabilidade no ato sexual. O corpo humano, fantástica e perfeita máquina, tem recursos para suprir deficiências desde que o espírito assim o determine. Se a libido for devidamente dominada pela força da vontade, surgirão outros mecanismos fisiológicos, outras atividades mentais ou físicas que domarão o impulso sexual sem que o indivíduo descambe para práticas promíscuas. Quem sabe as cadeias de um futuro promissor serão administradas apenas por psicólogos, educadores e religiosos? Enquanto existirem tais estabelecimentos, a terra ainda será mesmo de provas e expiações, consoante definiu Allan Kardec. Pois, num mundo em que prepondere o amor ao próximo, certamente inexistirão crimes ou contravenções. Num mundo de regeneração, por exemplo... Cadeias, então, serão apenas triste recordação de tempos bárbaros, tal como aquela que hoje temos do desamor que tivemos para com o amigo Jesus, vinte séculos atrás. Dois meses após Clidenor estar encarcerado, recebeu inesperada visita. Procurou um desconhecido em nome de uma organização cujo nome ocultou, trazendo-lhe uma proposta. Foi convidado a integrar-se na organização, com promessa de ganhar muito dinheiro e poder ali mesmo no interior da cadeia. Para tanto, deveria simplesmente cumprir ordens da organização que, no tempo certo, chegariam aos seus ouvidos. Mas de que se trata? — Por enquanto, isso é apenas sondagem. Queremos saber se você tem restrições quanto a cumprir ordens que receba. — Não, nenhuma. Aliás, o que posso exigir ou escolher estando preso? — Muito bem. Aguarde novos contatos. Após esse breve diálogo, durante quatro meses, Clidenor aguardou um ansioso a chegada das ordens. E elas não chegavam. Ou melhor, não percebeu que elas já tinham começado a chegar. Há mais de um mês, fora selecionado para trabalhar na administração do presídio, tendo em vista, segundo foi informado, seu currículo e sua prática profissional. O que ele desconhecia é que foram feitas manobras para que tal acontecesse. Quanto às ordens que não chegavam, começou a imaginar que tudo não passara de um teste, Arrepender-se de ceder tão facilmente, aceitando qualquer proposta. Assim pensava quando, outra vez, de surpresa, fui convocado para receber uma visita. Era o mesmo homem de quatro meses atrás. Demonstrando alguma intimidade, o estranho disse: Então está gostando do novo trabalho que arrumamos para você? Cridenor entendeu de relance que realmente a organização era poderosa e tinha tentáculos ali. Tentáculos que já o tinham envolvido, sem que percebesse. — Sim. — Desistiu do nosso acordo ou quer continuar? — Quero continuar. Não sou homem de desistir. O diálogo era seco e suspeito. Cluvenor, agindo com a costumeira agilidade mental, assinou que, se o estranho voltara, era porque a coisa era para valer e provavelmente haveria dinheiro grosso na jogada. Tomando a iniciativa, ousou. Se é o que estou pensando, quero ser o distribuidor-chefe. O homem do outro lado da tela metálica engoliu em seco. Com aquela proposta direta, abusada e lancinante ao mesmo tempo, palavras foram dispensadas, floreios foram suprimidos, dissipadas dúvidas e, principalmente, encurtado ponto de entendimento. Demonstrando que o cerne da questão havia sido atingido, o visitante, um tanto quanto atrapalhado, apenas balbociou. — Não sou eu quem decide. Credenor, tomando outra vez as rédeas da situação, explicitou. — Sem rodeios. Posso distribuir a mercadoria aqui dentro, organizando um grupo seleto de auxiliares, que comandarei com pulso de ferro. Quero a terça parte dos lucros. — Aduziu. — Tudo bem. Sua proposta será estudada. Voltarei. Fez menção de se retirar, mas antes sussurrou. — Para sua própria saúde... Mantenha-se calado. Temendo perder o negócio, já que só uma visita era permitida por vez, pediu aos agentes carcerários que não permitissem visitas de seus familiares. Com efeito, seus irmãos vieram visitá-lo, não sendo recebidos. Mesmo insistindo, foram rechaçados com a recomendação de nunca mais voltarem. Quando sua mãe também quis vê-lo, nem sequer atendeu-a, mandando recado de que nada havia para ser dito. Penosas semanas passaram sem quaisquer notícias da organização. No terceiro domingo, após a proposta, Credenor recebeu a visita do emissário, cujo nome sequer conhecia. Sua proposta foi aceita. Você receberá 20%. É pegar ou largar? Ameaçador, advertiu. Há uma ordem que deverá ser obedecida para o bem de sua própria saúde. Não se meta nos outros departamentos. O seu será apenas do pó. Fazendo um trocadilho, disse o mensageiro da quadrilha. Considere-se empossado a partir de agora. Ali não era o melhor balcão para pechinjas. Credenor sabia que decisões financeiras são inabaláveis, uma vez declaradas. Não tinha menor chance de modificar qualquer ponto e entendeu que uma recusa naquele momento seria quase que suicídio, já que seria considerado arquivo perigoso. Quanto aos outros departamentos, sabia bem o que o desconhecido queria dizer. O dissimulado e infeliz comércio de bebidas, de sexo, de maconha... E o mais barato, o de cigarros comuns. Seco, anuiu. Sem dizer palavra, meneou a cabeça afirmativamente. Antes do visitante se retirar, perguntou. — Qual o seu nome? — Melhor você não saber. Sabemos tudo sobre você, e é melhor que você nada saiba sobre nós. Não se esqueça que a curiosidade já trouxe muita gente para aqui. Irônico e ameaçador... Concluiu. E também já tirou muitos daqui, transferindo-os para o cemitério. A condenação de Salésio tinha sido atenuada pela excelente atuação dos seus advogados de defesa, muitos deles agindo em nome de protetores ocultos. Foi terrível a coincidência de se encontrarem presos no mesmo estabelecimento dois homens inimigos viscerais, Salésio e Clidenor. Clidenor, que há mais de três anos era o chefe do tráfico de tóxicos ali, passou a encontrar-se com Salésio no banho de sol. Sem que qualquer um dos dois dissesse uma única palavra, circulou pela cadeia a notícia do ódio que reciprocamente nutriam. Certo dia, deixando atônitos e preocupados os circunstantes mais próximos, Clidenor dirigiu-se para onde estava Salésio. Ao chegar perto... Ironizou. Então você também agora é um dos nossos? O tratamento era sumamente desrespeitoso. Fato que num presídio coloca em perigo a vida de quem assim age. Prosseguiu Clidenor desafiadoramente. Sabe que nunca me esqueci? Como se sentiu quando escorraçou aquele menino pobre como se fosse um cachorro sarnento que viu você roubando o dinheiro daquela firma? Quantas concorrências armou em seu benefício? Salésio estava em desvantagem. Não conhecia ninguém por ali e, como novato, estava muito receoso, pois as informações que tinha eram terríveis quanto ao ambiente interno das cadeias. Vivia sobressaltado, temeroso de ser furtado, violentado ou morto. Credenor assolou-o ainda mais. Sabe o que se passou com Lentícia nos dias que ficou comigo sozinha naquela construção? Na verdade, nada havia acontecido. As palavras de Clenor eram de pura maldade. Completamente aturdido, com o cérebro recusando-se a ordenar as ideias, anulando até o próprio instinto de conservação, Salésio, invadido por tremenda onda de ódio, deu um salto felino sobre Clidenor. Tinha o dobro da idade e porte inferior, mas o ódio deu-lhe incrível potencial agressivo e foi com ideia de morte que derrubou Clidenor, apertando-lhe furiosamente o pescoço. Não foi fácil aos guardas encarregados da segurança tirar aquele homem de cima de Clidenor, só com fortes golpes de cacetete na cabeça. Desmaiado, Salésio foi levado para a solitária. Clidenor, asfixiado, para a enfermaria. O novato apanhou muito nos dias seguintes. Foi unanimemente apontado como culpado pela arruaça. O poder financeiro de Clidenor fez valer sua força do que resultou em sofrimentos vários para Salésio. Quando saiu da solitária, Salésio tinha arquitetado um plano. Comprar poder e, com ele, vingar-se. Foi assim que, naquele estabelecimento, pouco mais de um mês da arruaça Salésio-Clerenor, uma nova facção criminosa, com quanto incipiente, passou a comandar algumas das atividades criminosas. Justamente naquele lugar que, por definição, fora erigido para coibi-las. O chefe do novo grupo era Celésio, mercê de consideráveis quantias financeiras que fizera aportar nas mãos certas. Optou por ser concorrente direto de Clidenor, pois comprou, a peso de ouro, a chefia da responsabilidade da venda da maconha. Com isso, planejava encontrar uma brecha, um descuido do seu inimigo, para vingar-se Diz o povo que os presídios de grande porte tais como aquele são verdadeiros barris de pólvora prestes a explodir Pois do ponto de vista espiritual isso também é verdade só que não há explosão mas sim explosões muitas delas diárias nas grandes prisões, não raro coabitam dois comandos paralelos. Um, o institucional, composto da direção penal e de todos os demais funcionários em exercício, desde o pessoal da administração, os guardas de segurança, os carcereiros e muitos outros empregados eventuais que realizam tarefas avulsas. O outro comando, esse sim... É a aberração do poder oficial que se impõe aos reeducandos muito mais do que o poder legal. O poder oficioso é mais obedecido porque qualquer desobediência, qualquer contradita, resulta em castigos terríveis, não raro a morte. Tal desvio da ordem tem duas pilastras base, o tóxico e o sexo. Quando alguém consegue o controle da circulação do tóxico na casa penal, seja maconha, cocaína ou heroína, pela ordem de valor financeiro, assim pois pela ordem de poder aquisitivo do cliente, geralmente detém imenso poder nas mãos. Muito lhe passa a ser permitido, desde mordomias até lances de corrupção, um eventual conivência de algum funcionário que se deixa corromper. Às vezes, até mesmo mascaramento do próprio direito. Quanto ao sexo que caminha de par em par com o tóxico, igualmente quem o controla manipula degradantes encontros no interior das celas, onde a luxúria e a promiscuidade exacerbam os sentidos dos agentes. Superior a esses dois funestos componentes, mais forte que ambos juntos, mais forte que a própria lei, existe algo que a maior parte da humanidade cobiça. O dinheiro. Quem o possui congrega todos os poderes, todas as facilidades, esteja dentro ou fora de uma cadeia. Contudo... Seria injustiça generalizar todo o sistema penitenciário como totalmente corrompido. Se mensageiros celestiais dedicam-se diuturnamente para amenizar as agruras das prisões, muitos são também os responsáveis administrativos e os encarregados da manutenção da ordem que agem com bom senso e compreensão. A prisão no panorama terrestre, infelizmente, ainda é um mal necessário, posto que é crescente a criminalidade que mobiliza a paisagem do comportamento humano, cujo alicerce é o egoísmo. O desequilíbrio social faz recrudecer a criminalidade pela falta de oportunidades educacionais e profissionais, principalmente. Assim, não há apenas um hipotético desvio de personalidade por parte dos criminosos, segundo apressados diagnósticos de psicólogos de plantão. Há desespero. A pobreza, considerada por muitos como responsável maior pelo crime, na verdade não o é, pois ela também é fruto do quadro terreno em que o citado desequilíbrio leva a criatura ao crime. Pois, sem estrutura educacional e religiosa, ante a carência total, o indivíduo reage com violência, julgando que só assim garantirá a sobrevivência sua e dos familiares. Torna-se criminoso não por instinto, mas por equívoco. E pensar que há segmentos sociais que reivindicam a pena de morte. Os responsáveis pelos presídios e distritos policiais em todos os níveis funcionais, desde os diretores das cadeias, delegados de polícia, investigadores, policiais militares e agentes penitenciários, são criaturas que a dureza da profissão também penaliza. Como elementos de ligação entre presidiários e a sociedade desenvolvida, extremos de uma terrível desigualdade de distribuição de recursos, não lhes cabe culpa pelo caos carcerário, onde exista. Risco de vida ronda-os a é todo o instante. Convivendo com criminosos, compulsoriamente convivem na proximidade do crime, pela atribuição em combatê-lo. Não raro são incompreendidos pelos presidiários, quanto criticados pela sociedade, nas rotineiras crises que o sistema gera e que a mídia divulga com estardalhaço Por tudo isso, prudente será evitar condenações àqueles que lidam profissionalmente com os condenados. A maioria dessas autoridades, no íntimo, sente mais compaixão dos presos do que aqueles que desconhecem ou se distanciam dos tristes dramas vividos na intimidade das celas. Numa análise desapaixonada, é de se perguntar, Quem gostaria de trabalhar numa cadeia? Sendo necessário repartir os ganhos, Credenor recebeu ordens da organização para acertar uma divisão territorial interna com Salésio, o chefe do grupo concorrente. A contragosto, Credenor cumpriu a ordem e, ao aproximar-se daquele que agora era duplamente seu inimigo, teve ânsia de matá-lo. A custo dominou tal sentimento que o ódio fazia ficar cada vez mais forte. Uma única vez estiveram fisicamente próximos. Contudo, sem que se dessem conta, seus espíritos estavam interligados por negativos e poderosos laços difíceis de serem desatrelados não fossem os truculentos seguranças particulares que os dois líderes mantinham, certamente um deles já teria sido eliminado pelo outro, ou os dois tivessem morrido em inevitável duelo. Seis meses se passaram. Num domingo em que as visitas ansiosamente estavam por chegar, um comparsa de Clidenor veio avisá-lo que Salésio estava recolhido à enfermaria, com gastrite. Clíderor, sempre pensando numa forma de prejudicar o desafeto, pediu aos responsáveis pelas visitas autorização para ir pessoalmente informar aos familiares de Salésio. Para ser deferido seu pedido, pagou dose dupla de argumentos, isto é, forneceu tóxicos aos responsáveis de ambas as partes, sua e de Salésio. Ao ver-se frente a frente com Letícia, foi extraordinária a sensação. Aquela mulher à sua frente, há mais de dez anos, fora sequestrada sob suas ordens. Como tinha se transformado, os olhos ainda traziam o mesmo brilho intenso, os lábios tinham desabrochado em fascinantes promessas, o corpo todo era uma glória, sensualidade, a perfeição das formas. Tudo naquela criatura conduzia a um irresistível pensamento. Ali estavam congregadas a beleza, a magia, a feminilidade, resultando todo o conjunto em cobiça, desejo, paixão. Credenor, tão seguro de si em todos os atos e fatos, em todas as situações, principalmente as mais difíceis, caguejou. — — Bom dia, Letícia. A moça, que trazia seu espírito angustiado pela prisão do pai, teve desagradável surpresa em ver à sua frente, de forma inesperada, aquele homem que tanto prejuízo lhe causara. Foi a senhora Ângela que respondeu. — Por que Salésio não veio? — É justamente sobre isso que eu quero falar. Está doente e pediu-me que viesse informá-las. — É grave? — Não, não, nada de preocupações. Dei ordem para que ele seja bem medicado. É apenas um desarranjo intestinal, mas nada complicado. — Podemos vê-lo? Mentiu. — Claro, claro. Vim apenas para tranquilizá-las. Letícia, até então sem pronunciar palavra, surpreendeu Clarenor. — Você é o médico da prisão para mandar medicar meu pai? Credenor, percebendo que resvalara nas palavras, procurando disfarçar sua surpresa, respondeu ainda em tom cordial, mas que induzia a superioridade. — Não, não sou médico. Contudo, tenho condições de ajudar seu pai, o que ele poderá confirmar. Simples e ignorantes é como estão os espíritos no início da fase huminal, tendo pela frente toda a eternidade para evoluir até alcançar a angelitude. A reencarnação é, talvez, o mais importante dos mecanismos divinos que regem o processo evolutivo. Através de experiências terrenas sucessivas, o mesmo espírito, habitando cada vez diferentes corpos, acumula aprendizado, corrige más tendências e adquire virtudes. O esquecimento das vidas passadas é suprema bênção no tocante à paz social e à convivência entre as pessoas. Acontece que, mesmo não se lembrando, o espírito sente as vibrações positivas ou negativas que emanam daquelas pessoas com as quais se ligou em vidas anteriores. É por isso que, quando delas eventualmente se aproxima, intimamente a sensação é de simpatia, antipatia ou de neutralidade. Entre as pessoas, cada uma dessas sensações define se houve convivência em vidas passadas e qual foi a tônica dessa convivência. Raramente há enganos quanto a isso. E o espírito Letícia lhe dizia que aquele homem à sua frente fazia parte do seu histórico vivencial. Não possuía, jovem, o conceito espiritual das vidas passadas, por isso imaginou que o que sentia naquele momento pelo rei do Kando, a aversão, traduzia a mágoa pelo que ele representava para sua família. Como o sequestro tinha marcado há muito, as mínimas cenas daqueles dias terríveis se fixaram em sua mente. Lembrava-se dos menores detalhes e das palavras que ouvira quando os sequestradores conversavam. Embora Clidenor fosse quase criança ainda, a flexão de sua voz não mudara com o passar dos anos. Mas, principalmente, seu olhar. Eram aqueles mesmos os olhos que ela jamais esquecera na sua memória. Aqueles olhos estavam ligados a perigo a crueldade, a crime. Clidenor captou os sentimentos de Letícia. Quase vacilou em continuar o diálogo. Contudo, mais uma vez, usou argúcia. Considerando propício aquele momento, apelou para condicionantes de vitimação. Letícia, lamento que voltemos a nos ver nestas circunstâncias. Lamento muito mas você mesma é testemunha que eu a respeitei e cuidei para que nada de mal lhe acontecesse anos atrás. Assustada, Letícia abraçou-se à mãe que afastou-a da tela galvanizada que separava-as do terrível delinquente, como que temendo alguma violência. Sob forte emoção, Letícia balbuciou. — De minha parte, eu já perdoei você. Porém... Será perante sua própria consciência que você será julgado sempre. Se de início aquelas palavras encerravam a atitude cristã, na sequência entremostravam alguma ameaça. Pelo menos foi isso que Clidenor deduziu. As duas mulheres consideraram encerrada a entrevista. Retiraram-se sem sequer se despedir de Clidenor. Ângela pediu a um guarda que, lhe mostrasse o marido e não aquele malfeitor, no que não pôde ser atendida, pois apenas uma visita era permitida. Perturbadas e receosas, pressentindo que Salésio corria perigo, face o que dissera Clidenor, as duas mulheres não viam a hora de respirar o ar de fora das dependências internas do presídio. Nos poucos minutos que ali tiveram, sentiram que aquela atmosfera era irrespirável, sufocante. Essa era, aliás, a mesma impressão que tinham, sempre que iam visitar Celésio, com a diferença que, desta vez, não saíram aliviadas, mas sim, muito mais tensas do que quando entraram. Ferenor retornou à sua cela, vivamente impressionado com Letícia. Sentia-se atraído por ela, e tal sentimento, o passar das semanas, foi aumentando gradativamente. — Mas o que fazer? — pensava angustiado. Não conseguindo acalmar sua mente, procurou um meio de voltar a vê-la, mas percebeu que o destino não colaborava, isto é, Salésio nunca mais ficou doente no domingo. Os meses se passaram e nunca mais Credenor voltou a ver Letícia. Mas, como se estivesse em meio a um vendaval, seu espírito e principalmente seu corpo cada vez mais ansiavam por ela. Arquitetou dezenas e dezenas de planos para reencontrá-la. Todos falharam. Estava, assim já em processo obsessivo relativamente a Letícia. Tão grande foi a sua emissão de pensamentos sensuais dirigidos a Letícia que ela, a pouco e pouco, foi se deixando influenciar por eles. O assédio mental exercido por Clerenor, absolutamente desconhecido pela jovem, passou a ser incrementado por entidades trevosas de astral inferior que gratuitamente se ligaram ao traficante na sinistra empreitada. Esperavam com isso a ferir algum lucro, isto é, repartir sensações com ele, caso viesse a prosperar o que tanto desejava. A princípio, Letícia começou a sonhar com Clidenor. Os sonhos, ora, representavam acontecimentos de emoção, sensações fortes ligadas ao sexo, ora, assomavam em pesadelos. Lutando com a consciência, entre o dever e o prazer, entre o certo e o errado, o ético e o aético, Letícia entrou em desequilíbrio espiritual. Sua mãe percebeu isso. Agindo com prudência, conseguiu levá-la ao centro espírita que vinha frequentando, desde que obtiver expressiva melhora, lá mesmo, para sua doença. Numa reunião de orientações espirituais a cargo de uma mulher muito simples, médium, Letícia ouviu ensinamentos que levaram-na a concluir que se encontrava sob assédio espiritual infeliz. Deduziu-o ao refletir que os pensamentos que os sonhos vinham provocando não eram da sua bagagem íntima, mas como que ali introduzidos de forma sorrateira. Recebeu o conselho de aproximação constante com o Evangelho de Jesus. Dispôs-se a não mais se deixar influenciar por tão perturbadoras ideias que surgiam em sua mente, vindo do nada. Passou a orar constantemente, sempre antecedendo a oração com a leitura de uma página ou um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sentiu premente necessidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o Espiritismo. Para tanto, aconselhou-se no Centro Espírita, sendo-lhe indicada a leitura atenta de O Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec. Em pouco tempo, redescobriu verdades latentes em sua alma que descortinaram um novo panorama para os acontecimentos humanos. Letícia... De forma surpreendente para sua mãe, em determinada visita ao pai, informou que, de sua parte, iria conversar com Clidenor. Todos os argumentos usados por Ângela não demoveram Letícia do seu intento. Rogou a sua mãe que não se preocupasse, informando que sabia bem o que estava fazendo, confiando na proteção de Jesus.